Olá, tudo bem? Aqui é o psiquiatra Marcos Liboni, da Clínica Singular de Londrina, no Paraná. Estou aqui com vocês para falar brevemente sobre um tema muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos ainda no calor da pandemia do Covid-19 e a preocupação que nós temos tem que ser não só com os cuidados em saúde, em relação ao distanciamento social, uso de máscara, questão da higiene, mas também com a nossa saúde mental. Um grande número de pessoas que, por razões diversas, estão sofrendo já, obviamente, mentalmente e que estão chegando, inclusive, no consultório com bastante sofrimento. queria chamar a atenção de vocês para a gente também pensar as nossas atitudes, comportamentos e até nas questões de governo né, dos nossos gestores de saúde, como é que vai ficar essa situação de saúde mental. De forma geral, vamos trabalhar juntos, tá? Que nós vamos contribuir da nossa maneira, das nossas condições, bastante para tentar ajudar todos, tá bom? Sejam bem-vindos.